E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje, trazemos aqui mais um vídeo da série aí dos remakes do canal, né? Essa vez uma continuação aqui, o vídeo dos Pokeares, né? Vamos trazer os Pokeares adicionais... Não só os pokeagens, tipo, dos ARENs que apareceram na série usado pelo Ben de 10 anos, mas também uns ARENs adicionais, como os ARENs que o Ben Mil utilizou. Tá então, um vídeo bem legal, né, galera? Então vamos lá. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E lembrando que as artes que eu vou mostrar aqui para vocês, de status, de movies, enfim, dos poké aqui, foi feita pelo Alien X e Y. Eu recomendo muito que vocês vão lá, sigam ele no Twitter, o cara é muito brabo. E também ele tem um canal, né? Um canal assim, ele já tá aí na sua fase de crescimento, tá? Com 2 mil inscritos já, o nome do canal é Qualquer Coisa no YouTube YouTube. Vão lá se inscrever, dá uma hora pro cara... Comenta lá no último vídeo dele, vim pelo Daniel Leite, beleza? Que eu tenho certeza que ele vai gostar muito Começando aí pelo nosso queridíssimo bala de canhão O bala de canhão, ele ficou aí como tipo terrestre e normal Que faz sentido com ele, né? Tipo, ele é tipo normal Que ele é um ser, que ele é uma bola, assim tipo, A gente não sabe definir exatamente o que é o bala de canhão Eu sei que ele é baseado em alguns animais, mas enfim Ele é mais ao tipo normal mesmo e também ele tem um tipo terrestre, porque ele é um alienígena terrestre, né? ele vive na terra e tudo mais Eu acho que poderia combinar um tipo metal pelo fato dele ser blindado, mas não sei, né, galera Comenta aí o que é que você acha, mas assim, na minha opinião, eu acho que combina mesmo O tipo terra e o tipo normal Aí como a habilidade tem aí o Story, também o View como o Raiden Aí como seus movimentos tem aí o Body Slam, né, tipo jogado de corpo, que ele dá uma jogada de corpo na pessoa mesmo. Aí o bounce que é tipo um salto, assim, ele pode dar um salto. E os dois últimos aí, né, o rollout e o Steam Roller, tem a ver com o fato de ele poder rolar, né. Então vai abaixando sentido com ele. E tá aí os status dele também. Agora vamos para o nosso queridíssimo Cipó Selvagem, a nossa floral, a nossa favorita. Ele tá aí como tipo Grama e também tipo Dark Grama, eu não preciso nem explicar porque que é. E Dark é porque tipo, ele tem toda essa vibe assim, de planta carnívora e tudo mais Eu sei que ele não parece tanto com o tipo Dark, mas não necessariamente você precisa parecer com um tipo pra você ser desse tipo Por exemplo, o Greninja, ele é tipo água e noturno, né? Tipo Dark, mas ele não parece assim Tipo ele tem uma vibe de ninja assim, né? Um surradeiro Mas se você não soubesse que ele é do tipo Dark, você não cogitaria que ele era do tipo Dark, entendeu? Na minha visão é isso, entendeu? E então aí como se fosse Selvagem ele tem como habilidades o overgrow uma habilidade assim, bem comum para tipo grama, né? E também o vital spirit como raid habilidade, que é uma habilidade assim, que permite com que o pokémon ele não adormeça, que faz sentido que os possa selvagens não foi hipnotizado, adormecido pelo subliminar. Aí como seus moves temos aí o vine whip, o dig, o seed bomb e o recover, todos relacionados ao poder de planta dele, né? Que ele pode cavar com o dig. E o Recover por causa que ele pode se regenerar. Cuspidor, lembrando aí que esse é o visual que o Derek fez para o Cuspidor em um universo. Ele tá aí tipo Poison e Dragão. Eu acho que combina eles. Né, dragão, não tipo Água, por exemplo. Que ah, ele é baseado em Baiacu, mas acho que ele não tem muita essa vibe assim de tipo Aquático. Acho que o Dragão realmente comunica com ele, tipo, ele é um monstruosão assim. E tipo Poison, né, tipo Venenoso, é por causa que ele cospe, né? tem o Lodo dele lá. Daí como habilidades... Ele tem aí o Poison Point e como Raiden o Intimidate Aí os seus moves também são relacionados a isso, né? Ao, ao Veneno, o Slut Bomb, Gastro Acid, Tox, que tudo tem a ver né? com o cusp dele E como aí um de Dragão, tem o Dragon Breach é Para ele ter um tesão brabo tipo dragão, o chocante ele é tipo elétrico e metal, porque metal o elétrico eu não preciso nem explicar, mas metal é por causa que ele é uma pilha, uma bateria, então Não faz sentido. Aí, como a habilidade tem um volt e absorve, né? Ele pode absorver é, eletricidade e levitation com um high habilidade porque ele pode levitar. Aí os seus movimentos são o discharge, né? Porque ele pode dar uma descarga de eletricidade, metal sônico, porque ele tem a, né, metal e também porque ele pode dar um grito sônico, faz sentido, double team que ele se multiplica, e o mirror move, que é um movimento que a a relaciona a ele poder usar um controle de tecnologia, essas coisas Vamos aí para o Iguana Ártica, gelada literalmente, né? Então ele é do tipo gelo e também do tipo dragão Por causa que dragão ele pode ser considerado um réptil, iguana é um réptil Aí, aí como habilidade ele poderia ter ou o Ice Body ou o Heat Proof E como Raiden Abiliche ele tem o Dragon Maul como seus movimentos são assim, ice beam obviamente preciso explicar tipo é movimento relacionado ao disparo de gelo dele né disparar os pingelos né tem o ice beam o ice in charge o Mish também e aí como um step tipo, dragão temos também dragon burst o blitzwolf ele é aí, tipo dark e tipo normal Assim, todos os aliens monstros aqui, eu, eu acho interessante colocar o tipo Dark, porque tem esse negócio, desse né? assustador. Então, eu acho que é um tipo que casa bastante com o Blitzwolf. Daí temos o Intimidate, porque não precisa nem explicar, né? o bicho é todo intimidador. E também o mox como raiva de habilidade, por causa que é uma habilidade que faz com que você aumente o ataque toda vez que você derrota o adversário. Aí, como os seus movimentos, temos aí o Night Slash, o Crunch, que é um movimento aí, tipo, noturno bastante brabo aí para o Blitz Wolf, e os outros dois têm a ver com os poderes sônicos dele, né? que são o Murtz e o Screech. Daí o Snerio ele também é tipo dark e aí é tipo psíquico, aí você pergunta, por que tipo psíquico? Faz sentido sim ser tipo psíquico, por causa que tem todo esse negócio, né? Do Snerio, ele poder usar magia, essas coisas, coródia, tá entendendo? Aí eu acho que seria mais relacionado a esse negócio de tipo psíquico mesmo, né? Pra fazer um hipnose, tanto que um dos moves que ele tem aí é justamente o hipnose Aí como a habilidade tem o um mami, né? Porque não precisa nem explicar, né? ele é um mummy Aí temos aí o Power Reap, o Construct. E também o Curse, todos relacionados assim a habilidade dele, né, de, de se moldar com as ataduras dele. Vamos aí para o Frankenstrike, Frankenstrike ele também tipo Dark e tipo elétrico. Aí como a habilidade tem o Static, a habilidade aí do Pikachu, né, de deixar o cara estático. E também o Magnet Pull como uma causa que ele tem poderes de magnetismo. Daí como seus movimentos são assim, o Thunder Punch, que ele pode, né, ele já usou isso na série, né, um Thunder Punch, o um socão um elétrico. Aí o sucker punch também né como um movimento aí do tipo dark bem brabo para ele o magnet flux né um movimento aí para ser relacionado ao magnetismo dele e também o thunder que o thunder é um movimento brabo aí né ele faz uma coisa parecida com isso também quando finaliza a transformação dele então é isso aí. Bom, agora vamos para o glutão. O glutão, ele tá aí tipo poison, faz esse tipo por causa dos lug, né? Pra quem não sabe que o glutão Cospe é chamado de lug. relacionaria a o veneno, bem semelhante ao próprio cuspidor. Faz tempo né? Porque o cuspidor, ele é o protótipo do glutão. Agora, tipo fada, assim, na minha opinião, quase que não fui eu que fiz isso aí. Foi o X e Y. Mas assim, eu não eu, eu acho que não faz muito sentido ele ser tipo ufada, tá né Eu acho que seria relacionado ao que a ele ser ele ser um bichinho assim mais fofinho, mais diferente, tá entendeu? Eu, eu não sei o que foi que a linha XY pensou para colocar ele tipo ufada. Eu, na assim, na minha opinião, eu, Daniel Leite, acho que faria mais sentido ele ser do tipo dragão, justamente igual ao cuspidor, ele é mais feio, assim, acho que, sei lá, não sei, mas é só a minha opinião mesmo, entendeu? Mas assim, aí como habilidade, praticamente os dois glutão turvo e puro, tá a mesma coisa. Tipo, a habilidade é a mesma, glutone né? Que faz sentido que, né? Glutão, glutone É uma habilidade que faz com que ele coma a berry antes, né? Com antecedência. Aí com movimentos tudo relacionado aos poderes dele de língua, né? De cuspir, o lug e tudo mais. Né? Temos aí o Slucky Bomb, o, o bait, o Leak e o Hyper Beam. E o Stas também está o mesmo. Aí, veja esse vídeo aqui no card para você entender porque o glúten tanto puro quanto o turvo, eles estão do mesmo jeito aqui. Tem toda uma explicação da negócio da subespécie e tudo mais. O Iden, uma curiosidade legal, né? Que Iden em inglês é dito e dito é o nome do Pokémon. Então, pra mim faz bastante sentido ele ser aí do tipo normal, que o dito é, é do tipo normal. E agora o tipo fada faz sentido, porque no caso do Iden, eu acho que ele é fofinho sim. Tanto que a sua habilidade é o que? É o Cut Charm. Para mostrar aqui, o próprio bem fala, né? Que ah, ele é o alien mais bonitinho assim. No idioma original ele fala isso, né? Aqui no Brasil ele fala que é o Eco Eco. Mas enfim, como, como o movimento ele tem aí o Slash o play rogue o D, que ele faz isso também na série né um punhado de servos ele fica cavando né quando eu tava fugindo do pano oceano e double team precisa explicar porque ele pode se multiplicar daí o mega eyes ele é tipo normal que é aquela coisa ah, se você não consegue definir o que é o bicho você coloca ele como tipo normal aí com habilidade Hiding ability tem tudo a ver com o olho né green eye e compound eyes Aí como os seus movimentos tem o Tree Attack, por causa que o Tree Attack é um ataque que ele paralisa, ele dá burn e congela, entendeu? E, e, o, e o Mega Ores, ele tem todos esses poderes secundários, né? Aí temos aí também os Leak de bomb porque foi confirmado que ele pode é, fazer um tipo um League, uma coisa pegajosa. Aí o Min Luke e o Miracle Eye, por causa que tem a ver com olho. Aí o nosso querido Bilal o Gigante com a força extrema é tipo lutador, não preciso nem explicar, né? Por causa que o próprio Gigante ele tem tudo a ver com um tipo lutador, ele é tudo guerreiro que defende o universo, mas se você quiser entender mais sobre isso, veja aí o vídeo do pior cenário possível do gigante e o tipo metal, é por causa que ele é feito de um metal especial, raro aí né, então faz todo sentido aí como sua habilidade é o pressur ou o Heavy Metal, né, que eu, é o que eu expliquei, né? esse metal e também que ele pode pressurizar aí como uma, uma raid ability Speed Boost, por causa que a gente tá, tá careca De saber que o gigante é 24 vezes Mais rápido que a luz, fora que ele tem potencial para ser mais rápido ainda, daí como os Seus movimentos têm o Steam Beam O Close Combat, o Extreme Speed E o Cosmic Power, tudo a ver Com o seu poder de força, de, de Ser veloz e também os seus poderes cósmicos E aí você vê aí que o status ele tá bem Boladão, né, tudo um negócio alto Mas não acabamos por aqui, vamos aí para o Couraça, Lembra que esse couraça foi feito pelo Thomas Perkins, depois, né, depois de Muitos anos né, sem saber como o do Cobre-Coraça aí ele revelou aqui para nós, então o Coraça, ele é tipo terrestre, puro, né? Por, causa, por quê? Por causa que o Trapinche também é, e assim, o, o, olha isso aqui, velho. você vê o Trapinche e esse Coraça, mano, eles são muito parecidos, tá ligado? Então, realmente faz sentido aí colocar ele como um tipo terrestre, né? como tem assim. o Sturr e também o Hypercurt, como hide and abril, por causa que o próprio Thomas Peck disse que ele é um bom cortador, entendeu? Então, faz total similaridade. Aí como suas habilidades, ele tem o um Rollout, o Dig, o Iron Defense e o Bug Witch. Tudo relacionado a essas coisas que aí pode fazer escavação e tudo mais. Ele pode se enrolar. Tá, tá, né? tudo, tudo as habilidades que o Thomas Pax falou que ele pode fazer. Aí agora vamos para o cobra. Ele é, ele é tipo pedra e elétrica, que ele vive num ninho de cobra aí e ele pode usar isso para o óptico e é elétrico também. Aí como a habilidade do Wish Static, já enfrentar essa. É um negócio da eletricidade. E o Rion Eye, por causa que né, tem a ver com o olho e tem uma habilidade óptica. Aí, como os seus, os seus movimentos são o Rock Reach, o Charge Beam, Freezing Glary, que faz sentido com ele, por causa que ele tem esse negócio de paralisia, né? Ele usa os seus, os seus raios dos olhos para Petrificar a sua vítima Aí esse movimento serve para congelar Deixar paralisado, Faz total sentido E também o Mian Luke Que é mais um movimento aí Que relaciona, relaciona ele a os olhos Já o Ben Yon Ele é tipo o quê? Tipo psíquico e metal Psíquico por causa que A gente consegue associar Poké Aliens com poderes temporais Com o tipo psíquico Aí o metal é por causa que a gente pode até não dar para perceber muito aí no tipo no ben Ion do Live Hill, mas sim a armadura dele é de metal. Aí com habilidades, é, como habilidades tem o ou o tempo ou o pressure, e como o Raiden Habilite, o Speed Boost. Tudo tem a ver com o um negócio do tempo dele, que ele pode ser rápido e tudo mais. Aí com os seus movimentos, o, o Psybean, né? A própria referência ao fato dele poder disparar, disparar os seus restos temporais, aí o rugido do tempo, já é referente a isso também. O Calm por causa que foi ele manter a mente calma ali, que o Ben conseguiu controlar o Ben Ion, depois que a Gwen foi lá e ajudou ele. E também o Mirror Move, por causa que o Ion ele demonstrou no filme poder controlar um carro que ele botou para perseguir o Ben. E por outro temos aí o Arial, que obviamente ele seria aí tipo terrestre, né, porque é areia. E também o tipo metal, por causa que ele tem essa caixa aí dele, né. Ele tem essa caixa aí mesmo no pescoço e o corpo dele. Aí com habilidade ele tem o Sand Stream, que é ele convocar a areia. E, consequentemente, todos os seus movimentos tem a ver com areia, né? Send todos Tonzen Arrows, and Waves e Sand Ataque. Tudo tem a ver com areia por causa que ele é areia em pessoa, ou melhor, areia em ali. Are. <risos> Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos Pokearians adicionais. Comenta aí se vocês querem, mais, que eu faça mais um vídeo remake, né? Aí só com, com os Pokearians de força alienígena. Mas é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você seja membro, ativo o sininho. Falou e tchau!